Esse ano o governo federal voltou com tudo com a campanha do desarmamento. E para piorar, tem um canal aqui no YouTube chamado Entregue Sua Arma, que tem um vídeo do Fábio Assunção pedindo para as pessoas entregarem as suas armas pelo desarmamento. Eu acho incrível ele, como ator, se prestar a esse papel ridículo. Então eu não sei se ele é ingênuo ou cara de pau, já que no Brasil os requisitos para se ter arma de fogo já são rigorosíssimos. É praticamente quase como proibir ter arma de fogo. Isso eu já demonstrei em outro vídeo, vocês podem verificar. Mesmo assim, o Sarney aproveitou aquele episódio lá do Realengo para propor um novo plebiscito sobre o desarmamento. E a resposta do cidadão consciente é não, novamente. E esse povo que defende o desarmamento acredita piamente que o Estado é capaz de proteger o cidadão. Veja, por exemplo, a Noruega, que é o primeiro IDH do mundo, não foi capaz de proteger mais de 70 pessoas. Que tal esse povo ir lá na Líbia e fazer campanha pelo desarmamento? Digam para o povo se submeter à ditadura do Kadhafi. Aproveitem esse vídeo do Fábio Assunção e negativem. É o mínimo que a gente pode fazer para protestar contra isso. E para todos que são a favor do desarmamento, quando vocês forem assaltados por um ladrão, digam, em nome de Deus... Eu sou da paz, entregue a sua arma, repito, entregue a sua...